com sei lá o quê? Pessoal, hoje viemos trazer aqui código do Bubi com simulator, é, <susurra> bugada. Então, gente, vamos vocês, vocês, escolher um áudio de jogo aqui, ó, para você jogar, um modo de jogo pra você jogar, tudo bom. Que a gente, então, aqui, ó, carregando. Ai, gente, sou tão linda. Olha! Deixa eu ver, meu, a ah, raiva é viciada nisso, que eu vejo todo dia ela jogando isso, ah, haha ah. Mas... Então, pessoal, venhamos fazer códigos primeiro, como que joga essa coisa? Gente, agora é que eu entendi, porque a ah, nossa gosta tanto desse jogo, eu amo isso Ai, eu gostei tanto Poxa, que é isso? Vamos assoprar. Assoprar. Bolha Cheia. Peraí, que eu. Peraí. Upgrade. Goma. Uh, goma. Gente, que eu tenho usado dinheiro. Povo. Que gata aí, povo. Pô, então, bora pro primeiro código que esse jogo é legalzinho. Gente, tem uma listona. Eu ia falar listinha, né? o dei... Peraí. Opa, 65. De... Aqui, ó. Confirmar. Uou! Tem um 25 de dinheiro. Tá. <tos> Celulazinho. Próximo código é ghost, ghost, fantasma, ghost, aqui, ali, não, peraí, que eu escrevi errado, ghost, peraí. é ghost, é fantasma, é, foi, Uh aqui ó. mais vezes, mais rápido, minha bolha, enche, e eu vou vender, uou, olha a bolha do cara, caramba, ai, que diva, ma uh, uh, uh. Uh, uh. Gente, bora pro, pro, pro próximo Código, gente O próximo código é O pidente peraí. O 63 Confirma Não, peraí que eu errei O pidente 63 Foi Eu tenho mais sorte de mais sorte, brincadeira, meu Deus, gente Olha, ó hum, Vou vender aqui, ó e já era, Goma uh, Eu vendi já Vende, hey, vende Ai, gente, que linda eu, né Ai Aqui, ó, ficar vendendo ela, né Pop, pop, pop Gente, eu vou ficar viciada nesse jogo <risos> Esse próximo código é Coffee, coffee Update 60, gente, só tem update, né, essa coisa. Aqui, ó, confirmar. Resgatamos mais coisa. Peraí. Gente, enquanto eu vou passar nos códigos, peraí. Gente, o próximo código é update, 50, update 54. Não, peraí, 59. Vamos lá, aqui, ó. Uh, consegui mais dinheiro, hein? Gente, se eu pegar pouquinho de pouquinho esse jogo aqui, ó. Olha. Olha minha cabeça. Não tenho cérebro. <risos> Gente, eu exatamente não tenho cérebro. Olha que impressionante. Bola cheia. Vender. Lindo. Gente, bora pro próximo código. Próximo código é... Update 59 59, meu Deus Update 58 Update 58 por mal, Yeah Eu tô mais riquinha Eu tô mais riquinha Deixa eu vender Minhas bolinhas Tudo bom. Ai, gente Não, que pecaria Que que ah, Dá pra pisar em cima Tô comendo eu sou uma nuvezinha. Eu sou uma nuvenzinha. Eu sou uma, nuvenzinha. <risos> eu sou uma nuvem. Que tem... Calça de sapinho, gente. Eu amo tanto essa calça. Peraí. Uou! Gente, isso só parece sapato, né, tudo. Gente, o que, que é isso? Ah, é VIP, gente. Olha gente, adivinha. Mil... Mais que cem robux. É... 50 robux. Peraí. Mentira, gente, é quase o VIP do Flancha Mas a gente vai ganhar uma coisa de VIP E bora pro próximo código O oh, próximo código é Update57 seguimos aqui Aí <risos> eu vou lá, gente Pro próximo código <risos> Gente, o próximo pode <risos> 50 update 54. Gente, resgatamos com sucesso. Gente, é pior que nem, nem acabou. das os corpos, né? gente. O próximo quadril update 53. Hum. Gente, o próximo código é o update 55 55 Update 51 Consegui Update 50, update 50 Gente, eu sou linda, né? Eu tô fazendo muito rápido aqui, Peraí Peraí Que eu preciso também chupar um pouquinho aqui De, de gostoso Gente, peraí, eu quero pegar uma coisa aqui Comprar Tem ovo vem conferir minhas deliciosas gomas Ai, gente, tem como aqui para que é agredindo os preços sabores mirtilo ai não, não, não gosto de mentira não pizza? mentira tem, tem pizza e pizza tudo bom, a gente vai usar a parte de pizza aqui ó 1, 2, 3 4, 5 6, 7 gente, olha que linda eu será que eu consigo comprar pizza? Mentira. Pizza, pizza. Eu, hein? Gente, vamos... Que ah! legal. Bora pro próximo código. Próximo código é update... 49. Update 49. Próximo código é update... 58. 48. 48. Próximo código é Update 47 Próximo código é Update 55 Update 55 Não, peraí, 45 45 Linda Olha. Gente, peraí que eu vi uma cara aqui Gente, sério, sério Peraí que eu vi uma carinha ali Na bolha, eu vi uma cara Olha Gente, ninguém viu isso, não? Peraí, que eu vou, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha A bolinha. Você não viu? Vocês não viram, gente? Aqui, ó, a bolinha. Aqui, ó. A cara da bolinha aqui, ó. Ah, tava sem M. Parabéns, mulher Gente, o próximo código é update. Não, peraí. É cesão, oi. Não, peraí. É up. Não, peraí. É ceso, meu. É, gente, tem tanto código que até me perdoa. 8. são oito. Mushroom Muxon. Próximo código é Mushroom Mushi, quarto. Uh, Galáctico. Galá Galáctico. Galáctico. Galáctico. Galáctico. Não, peraí. Vamos ver aqui. Galáctico. Galactic Aqui, linda, galactic Olha, Olha! <risos> Tá na minha boca Ah, tava chocolate Iiii. Olha como eu onda, gente <risos> Tudo bom, gente Olha, será que dá pra subir nas nuvens? Pera aí. Olha, gente <risos> Eu Danger perigo, gente. Eu não tô nem aí pra.. Ai, gente! Oh! Peraí! <risos> Peraí, gente, vamos pegar essas moedinhas aqui. Uh! Uau! Uau! Gente, que camelógica é essa? Eu tô dentro da camelá! Dica! Oxi! Uu! Uh, não! Tô triste! Será que dá pra pular mais aqui? Será que dá pra pular aqui pra lá? Peraí. Gente, por que tem de Natal aqui? Metade do mapa Olha, eu quero despedir Gente, só pra... Ah, é o portal pro Natal Ó, oh, peguei bem... Ah, então a gente pode ficar passando aqui Olha, gente Isso daqui é lindo eu vou comprar. Eu, eu tenho uma roupinha de Natal, então por isso eu vou colocar em todos os vídeos próximos. Tudo bom. Bora pro próximo código. Gente, próximo código é portal. Portal e agora que eu entendi porque esse código é portal. É por causa que vai abrir um portal em 4 quatro, quatro meses. 3 meses, 2 dias. É. Três semanas. Peraí. Que.. Próximo código é MEGA SALE, MEGA VENDA, né? Deve ser MEGA VENDA, não sei, porque SALE pra mim é venda. Aí sei lá 60M... 600. 600, 600. Todo mundo colocando 60M, não, não, é vale de código. Valentine's Brincadeira, é Valentine's não, é Valentine's. Valentine's, mas no Royal High é Valentine's. Gente, eu tava viciada, mas não tô mais. Infelizmente, gente, eu perdi minha chance. Então, aí eu fiquei meio triste. Eu tive que dar um tempo pro Royal High, né? Aí agora eu tô viciando em outros jogos aleatórios. Ah, gente, peraí, peraí, peraí. vamos. Gente, sabia que o código é novo aqui nesse jogo? Eu acho, né? Zor. Zo, é 2U 2U, meu Deus 2Rs Look Peraí hum. Gente, será que eu consigo comprar esse ovo aqui? Que lindo ah! Mentira aí, gente, eu vou usar uns códigozinhos aí eu vou comprar esse ovo Pera. Bridge. Bridge Juicy ah, É alguma coisa suco. É pra mim, pelo menos. Gente, peraí aí. aí tem que vender. Tá dando bolhas aqui. Que eu nem vi. Pronto, vou comprar. É 25, né? Ah, não, é 50. Vamos usar mais código aqui. Gente, o próximo código é Bubbly. Bubbly. bubbly piss. Resgatei, Resgatei moeda. Gente, é. Próximo é Extra Look. Peraí, eu acho que esse daqui ainda dá sorte nos pets. Agora que eu entendi, peraí. Itens, Cadê meus itens? Cadê meus itens? Peraí, ah, chocada! Peraí. Uma loja Ai, ah, é de robôs Não quero não Troca Ninguém que trocar 3 mil ovos Trocados no trádio pra liberar 3 mil ovos Gente, eu não tô entendendo mais nada Esse jogo é muito careno Lindo Fence Fence Fence Fence Fence 2 Consegui? O próximo é Bo Feliz, na é, Feliz Páscoa Que isto Gente Yeah How Yeah Pera aí Viram o carinho aqui Vocês viram Agora vocês viram Vocês viram Próximo é Julie Pera aí Deixa eu vender aqui Julie Julie é Julie É Julia É Julia com Y é falta um pouquinho. Gente, peraí. Peraí, peraí. Uuuuh! Eu sou linda. Olha, gente, como eu ando. É tão divo que vocês têm até inveja de mim, né? Ai, gente, sou tão linda! Ah, consegui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oi, viu, gente? Que essa é a carinha pra mim! aqueles que esse número pra mim é uma carinha? Uuuuh! Uh, uh, uh, uh, uh. Ah, não, peraí, gente, vamos pela sorte do poder, peraí, oxi, eu virei um ovo, ai, ai, ai, é o Nick, é o Nick, peraí, ai, Nick, como dá nome, como dá nome, como dá nome, ai, Nick, ai, gente, meu cachorrinho, pensão, um, pensão um marrom, Ai, gente, essa coisa é a coisa mais linda Gente, por que é level 1? Será que ele faz alguma coisa? Ele fica mais grande Gente, tem um monte de quadro aqui, então bora continuar se... Peraí Oi Aqui, ó Julie ju, Julia, não, pera Julie Não, peraí Julie Picadirinho Júlia 4... A gente, meu nome não é assim, é a Júlia. Assim, lindo, linda. Assim, assim. Próximo código é... Escre... Próximo código é... Kraken. Kraken. Vamos. Próximo... código. Last LOST CITY não, Gente, pra quem não sabe CITY é CITY, CIDADE de falar Gente, tem muita gente que fala CITY, mas é CITY E é CIDADE LOOK Cadê o LOOK there? LOOK there. Hum, hum. Lindo Gente, o próximo é New York. Novo mundo. Novo mundo. Earth é terra. Oceano oh, me pede pra ir tão longe. Eu sou linda. Próximo código é Ceson 3. Próximo código é secreto, Lu. Secret. Look, dei. Não, pode É um código secreto, mas não é tão secreto que eu achei. Porque eu tenho. Ai, não sei. Sir, Sir, Sir, Sir, eu Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, peraí Circe Fener Noob. Próximo código é. Não, peraí. Agora eu vou provar que tem uma carinha. Vocês viram? É impossível vocês não verem. Peraí, que eu vou deixar aqui, ó. Mander. Hum, peraí, gente, que eu vou mostrar aqui, ó. Pra vocês igualzinho, viu a cara? Ah. Não apareceu saber da cara é lista. Dun, dun, dun. Ai, eu queria tanto. Isso que parece o um Word barra, barra zero. Gente, bora pro próximo código Gente, o próximo código é L1S6 Patricks Oi, peraí. Simpáticos, dia da sorte, super bicho, super dias o próximo é super sorte, super sorte, eu acho que isso aqui tá dando sorte, gente, com nossos ovos. Thank you! Ai, gente, thank you pelos 1.770 inscritos. Lindos. Thank you... Eu nem usei esse quadro ainda, peraí. Under... Peraí, vamos vir aqui. Under... Under... t o próximo é o Voltando pro Zup Days O update 16. Eu quase falei 19 Gente, pra quem não sabe, é minha, meu número preferido de 19 True Up Update 2 Eu quase falei 23 Gente, o próximo blue cream blue blue blue cream cream cream assim pera aí peraí, peraí, blue cream pera blue cream assim é que Peraí, aí, pera aí gente super peraí, super coin Peraí, peraí, peraí, super coins Gente, pera Sou rica Gente, sim Dá pra me comprar esse ovo, peraí que eu vou comprar Ah, Rudolf Peraí eu vou comprar tudo aqui F F De novo, esse pet feito, caramba Gente, peraí que eu tô eu tô gastando tanto dinheiro, né Bora, gente, o próximo Pra mim ganhar mais gemas Pinky, Pink Pera aí, pink right, Me pede Me me pede Gente, eu, vou, eu tô ficando rica Aí eu vou gastar tudo Tudo ah, Um pouquinho, gente, um pouquinho Pera aí Eu vou clicar R pra me abrir três de uma vez fê. Eu, hein Hum, Meu Deus, eu ganhei um viado de novo. Meu Deus, <risos> Bora pro próximo card, viu? Gente, tu é meio que Twist Twish. Peraí, is... Twish. Peraí, Uh, Gente, peraí, peraí, peraí, peraí, vamos. Simbora. vamos sim bora Peraí, eu já peguei todos. Falta só o, o épico, falta só o épico Épico, épico, épico Falta só o épico pra me ter todos os pets Desce aí De novo, viadinho Aqui, ó, pera Gente, só quem é esse viado? Tá, vamos pro próximo Gente, <risos> é o nome do bicho, eu não posso falar nada Super gemas Super gemes Peraí, com licença, tô rica de gemas que o que, que novo? Vamos pro próximo código. Povo, Fred, Dominus Pets. Ochi, o ovo! Ah! Que que é? Ah, gente, eu <risos> que piada Gente, Gente, é o nome do Limited. Ele é limitado. Ah! Ele é limited, eu tenho, eu tenho, ele é limitado. Gente, depois desse vídeo todo mundo vai ficar rico, tá? Todo mundo vai ter coisa limitado. Bora pro próximo. secret. não, peraí, não, peraí. Secret, secret... pet, secrete pet, peraí. Um ovo... Gente, que... Oh, meu... <risos> É limitado também. Tu, tu, tu, tu, tu. Eu sou gente que bicho mais feio do caramba. não, mas isso aqui até que é bonito. Mas olha meu cachorro andando. Olha minha bundinha. Bom, o próximo gente é frepete Frepete ah, tu... oh, gente, eu vou ficar... Eita, pelga! Olha o pé! Oh, meu Deus, olha os ca... o cara! Olha aqui. O cara, que feio, gente. Tá vendo, menino, que você é feio demais? Você é feio demais, eu sou linda, Maravilhosa! Olha, gente, meu cachorro, é bonitinho, gente. Bora pro próximo código. Que é Spooky. Eu acho que é medo Halloween. Ah, peraí. Me diz que é pet ah, não. não é pet, é mais speed é... Oi, oi oi, Como eu corro rápido Gente, o que é isso? É a bolha do menino ah, Peraí, gente Vou fazer uma coisinha aqui Dá pra me comprar a bolinha de pizza, eu acho Vou comprar a pizza Quero pizza Pizza oi? Gente, olha isso aqui Peraí ah, O que, que é isso? Eu ganhei três mil de uma vez Peraí Peixinho grande, cara, gente. Eu sim, prego. Gente, <risos> quem quer pizza? Olha, gente, tem pizza para dar e para vender. Quem quer preto? Gente do céu, olha uh, o upgrade e tá. que isso, gente. Quem quer pizza? Olha, ele tá comendo uma pizza Ele tá preso. Você é do mal. Gente, peraí Gente, bora pro próximo código aqui Aqui, gente, eu, eu tô amando esse jogo Ai, ai Citrus, Citrus tum, tum, tum, Mais speed, bora pro próximo bacatão Mais speed Carnival 2 Carnival 2, eu acho que é Circo 2, brincadeira não É carnaval, hein? eu acho Mega speed Pera Mega Mega Pera Mega Speed Bust Uh Gente, eu tô, vou ficar rapidona Gente E eu comendo a minha pizza É a melhor Olha Falei, gente Que tinha uma carinha aqui ó. Viu essa carinha que eu tava falando pra vocês Gente, vamos vir aqui Próximo código, é Super, super venda. Uh, mais speed. Mais speed. Mais speed. Vini. Não tem o que fazer, né? Spring. Eu acho. Bora. Season 7. Pera aí. Season 7. Tá, é só ótimo, viu? Casson 7. Peraí, sério sete, chá, chaléns, chaléns, chaléns, aqui, espera, próximo código é 30 m duuru, trezentos, é quatrocentos m, quatrocentos m, aqui, próximo é Atlantis hate peraí, oh, atlantis, trubou, atlantis, re, reits, que, chapéu, eu pensei que eu ia ganhar um chapéu vinho, bex, bex, peraí, bex, pós, peraí, pós, pós, ai gente, sei lá, coelho, une, buone, tudo bom, Christmas Boots Christmas Boots Boy. Tudo bom. Peraí. Uh, she, Chiri. Chiri. <laughs> <laughs> Mas. Boussi. Oh, uh, bora. É Circus Circos. Com palhaço. Yeah. Okay. Próximo é Cupido Cupido C-A Cupido -a. Friday Walks works. Ah, Tanto faz, né uh, Free free, Grátis uh, Realmente Free Gost Free Boost Eu realmente sim. Quer dizer, é grátis Free Hate ah, a gente quer tanto né? Free Hatichi Hatichi -hat é, é perfeito Speed Próximo código é Meu Deus, esse daqui é pra dar pra vender Ramielst bate Da Rath Rocket League Ai linda aqui, acabei Eu pensei que tava certo <risos> Peraí Rami... Eus? rami Ai, meu Deus! Rami... Mi... Eus? <risos> Eu pensei em Daniels? Bari... Padi... Ati... Hop... Hop... Hopcats... Leg... Leg... <risos> Eu cê não passa, peraí, que agora vou na calma HA, M, -N I, E, L, S, P, A, D, A, T, R, O, C, K, E, T. L-E-A-Z-U-E <risos> Foi Gente, não, não, não vai, não vai, não vai, gente Não confia nesse código Em pastel, em pastel, sei Foi Party, party Meu Deus, parte 2 Igual no kick -off, pass. Ah, que clique, é ó, passe, aí os caras passam Possei doll Possei Really Really fancy Aqui Gente, bora Secret post Secret Boss Bom Tá post Aqui Especial especial. <risos> speedy. Speedy boy. Okay. speedy boy. Boy. Boy. É boy. Eu entendi boy, mas é boy. Summers. Super secret! Super secret. Super Secret, gente, eu tô eu tô tão hein? Super speedy, Super Super speedy. Oxi, Peraí, peraí, deve ser Super Speed. Ah, foi. Tom Cat, Tom e rap. Trick your or Treat, or treaty. Meu Deus. Oh, oh, ai, que lindo! <risos> Trick or threads. Eu acho que é dois ou outravessões, né? Acho que é. Próximo é Ultra Speed. Speed. Ai, gente tá calor. Peraí, que eu escrevi errado. Como eu posso escrever? Ultra Speed. Errado. Linda a c Anciente... Anci... n vamos lá anciente times. acho que u uh, espera que três ah! me ajuda me ajuda eu quero Gente, que, que é isso? Tá. Eu vou subir até o céu até o infinito e além. Ai, ai. Vamos, gente. Peraí, vamos pro próximo código, gente. Que vai ter uma listona aqui de código. Ih! Peraí. Vamos subir aqui? Uh! Hoje eu só consegui mesmo um pouquinho. Dá de... o peraí. Deixa eu pegar. E eu vou morrer Junto com a pizza Olha, olha. Gente, olha aqui meu... Olha Parece <risos> que não vira uma escada tá. Tudo bom, gente, Bora pro próximo corte Tô comendo pizza ainda Chocolate Egg cho é... Ovo de chocolate Colorful Ai, quase que Colofu é fancy Mística Mística secret Thank you, gente. Gente Uncle Um Um Gente, peraí Meu, eu vou gastar tudo aqui, peraí Gente, meu Deus moça. Peraí, peraí que eu vi um baú ali Eu vi um baú, quem não viu é cego Brincadeira, gente Porque, Peraí Cozzi oh, Baú do céu Renascer, oh, não, não Eita, Belga Uuuuh <camin DC1> Gente, até que o meu pulo Gente, do tô... eu... Gente, uh! um Que não tem alma E nem coração E nem osso Consegui. Uh, gente. Ah! Cá. Quê? Olha o meu dinheiro. É do baú. O baú tá tudo aqui, ó. Peraí. Não é Meu Deus. Olha, gente. O que, que eu faço com tanta coisa assim? Eu tenho um bilhão. Gente, dá pra me comprar uma cara. Meu Deus. Eu virei uma bailarina. Deixa eu vender esse negócio. Uhum. Ih, tá Não, Tem um saco de dinheiro. Peraí. Ah, tem um jeito mais. Ah, tá. Pera. Uhum. Gente, espera que eu vou gastar isso aqui. Isso aqui. Preen, deixa eu vender aqui. Vende. Será que eu, se eu vender, eu gasto meu. Tá. Não. Per... Preen. Upgrade. Sabores. Pra comprar isso aqui. Mas eu não vou. Eu quero minha rosquinha. Não, prefiro pizza. Gente, bora aqui, goma. O que, que tem de goma? Será que tem um goma monstro? que isso? Eu vou comprar. Cadê o dinheiro? Peraí, vamos tentar. Peraí. Eita, pelga! Peraí, gente, que eu não tô acostumada aqui. Mil anos de. Eita, pega! Peraí, vou fazer um monte de bolinho aqui Olha, vender Gente, peraí Ai, que bom, saiu meu bolo. Ai, gente, peraí que eu vou, eu vou comprar esse aqui Baratinha, né? Lindo Gente, que feio <risos> Ih, que feio Eu quero esse Apple Afi Afi Dun, dun, dun, dun. Ave dun, dun, dun. Não, não Vou falar Jujuba Nanica Viu? Viu? Eu consegui o mais raro que tem 2% de chance Ai gente, eu sou tão linda Ai, gente eu vou, eu vou. Não, peraí gente Adivinhem quantos códigos quantos pets. Olha que é viado. Olha que golem. Gente, olha que pig. Que legal. Oh, gente, peraí. Vou que... equipar. equipar esse também. É limited também. Eu vou equipar esse daqui também. A Aí Ai, vou tirar o nick. Nick, desculpa, mas eu tenho. É que eu tenho. Ai, gente, eu vou colocar isso aqui porque parece que eu sou rica. Vamos lá, bichinho. Uh, gente, uuuh. Ah, fio, cadê meu pulo? Cadê eu quero meu pulo? Peraí. Peraí. Vou fazer um monte bolha aqui. Peraí, vender o upgrade. O upgrade, peraí. Dá pra eu comprar uma cara. Não, é. Ah, eu odeio essa aqui Que bonitinha. Oh, que tal essa daqui? Não, que tal essa daqui Não, que tal Essa daqui que é mais barata Que tal Não era mais barata não, era mais caro Agora olha minha ah, Eu tenho dois olhos <risos> Ai gente, como se isso aqui é Um, dois também Peraí Peraí que eu vou aí, peraí, peraí. peraí. Gente, imagina eu, eu pulo aqui, vamos lá Vamos lá. Eita!!! <risos> ei <tosse> <Sofão> <tosse> <tosse> Peraí! deixa eu... eu não quero vir aqui não quero subir aqui eu quero vir aqui quero vir aqui ó quase que... ai ai ai ai ai ai ai ai ai né? Ai, oi, gente, peraí. Vamos lá. Por quê? Ô, gente, escureceu. Gente, eu não tô vendo nem mais o mapa direitinho. Aqui. Tô indo mais que o necessário. Gente, aí! Gente, eu já tô no espaço. Parabéns. Eita, pega, gente. Eu quero. Peraí. Ah! Man. tira! Gente, que lindo. Eu tô surdando vocês. Que tivo, né? Isso é de... Ah, quatro. Foi Ai, gente, pra isso aqui. vender... Ah não, gente! O upgrade, o pay, o upgrade, o upgrade, o Eu exatamente estou ficando rica. Pera, gente, olha! Eu fui até o espaço Até ficou azul, azul é, Até ficou escuro eu vi, um, eu vi um meteoro Vocês viram também, né? É verdade, né? Eu tô gravando e vocês Viram tudo comigo Não, não tem nenhum Pula-pula aqui, além deste Peraí Eu odeio como kika. Aqui, ó uh! filho. não foi, ó Pega aqui, aqui Oh, Isso não se faz hum. Eita, peraí, peraí Gente, eu quero pular no um trampo. Caramba uh. Não, tudo foi por água abaixo Gente, peraí Vou gastar tudo meu dinheiro Eita, eita, eita Que que é isso? Ah oh. Pera aí, gente. Aquela joia aí, ali, dá o okay. quê? Dá quanto? Um uh, af. Pera aí, povo. Gente. Ah! Tô ficando rica. Gente, pera aí. Eu não, eu não vi. Aquela parte lá do ispa, Não! Por quê? Não, pera, pera, pera. Olha até a altura que vai e até a altura que eu tô. Olha aqui, eu não quero dinheiro. Tô rica. Vender. o upgrade, o upgrade, o upgrade, o upgrade, o upgrade. vender. Vou vender aqui, vou vender. Vem. Gente, meus bichos é tudo inimigo. aqui, ó. Vou fazer um monte de coisa aqui, Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tu, tu, tu, your... Gente, só tô ficando rica. Exatamente rica. Peraí, gente, que eu tenho que vender aqui. Aqui, ó. Aqui ó, aqui ó, Vou fazer duas vezes. Aqui ó, olha aqui para duas vezes. Gente, agora não entendi porque a não... Ana, ah, meu Deus, a ah, tá viciada nisso peraí aí. Eu não quero predate, será que dá muita goma? Gente, eu não quero, eu não queria saber o que, que é isso com é elástica. Vender, peraí, vamos ver. Pera, o piquete. Que go... <risos> mas eu já tô até acostumada. Até que eu acostumada. Tá. É minha ultra goma. Não dá mais pra comprar nenhuma goma. Mas essa é a minha ultra goma. Eita. Pelga. Será que chegou aquele baú de novo? Aqui, ó. Gente, eu virei uma astronauta. Versão doida. Uau! Tem baú. Tem baú, baú, baú, baú. Obrigada. Que isso, moço. Uau! Que que... Ai, gente, precisa que eu muito dinheiro no meu pet. Gente, coitado do Nick. Eu tirei meu pet. Ai, gente, eu vou tirar esse bolinho. deixa eu ver quantos pet eu tenho. Eu vou comprar mais, ó. Gente... Oh, dá pra comprar? Ah, então, só os pés com bicho. Potion Equipe? Pera aí, pera pera pera, pera, pera. Deixa, deixa eu vender essa bolha aqui, bolha. Gente, eu comecei tudo começo. Eu comecei tudo começo, pera aí. Gente, deixa eu equipar aqui a goma. A goma E vou colocar aqui. Que aqui, é pronto. Pera aí, povo. Que eu vou comprar aqui. De novo. Falta dois. Falta muito raro. a gente. Tô de boa aqui gastando, né? Até que é baratinho. Pega é baratinho. Ah, agora falta dois ainda. ah Comece! Jujuba nanica. Yeah! Ah, eu consegui o, o... Falta só o épico. Juju bananica Não deu pra terminar gente Juju bananica Não deu pra terminar Juju bananica Consegui Consegui consegui Consegui Consegui Consegui Pera aí Deixa eu tocar um bicho feio do caramba aqui Pera aí Qual que anda? Qual que anda? Pera aí Esse daqui anda Esse aqui anda É equipe. Eu quase dei delete gente. Peraí, gente, o que é isso? Shuri? Peraí, Espanara. não Peraí, peraí, hey, Gente, o que, que é isso? Peraí, mascote É, tem para vender, realmente ah, eu não esqueci esse Equipar peraí. Tira esse bichinho, qual é o bichinho que anda? Aí, esse aqui anda? Ah, não, esse, esse daqui que anda Mas esse daqui não é ilimitado Então, tira também, porque eu sou rica Gente, qual é aquele épico? É aquele é, gente. Eu sou teimosa. Eu quero é para aí que eu vou gastar meu dinheiro aqui, gente. É... Olha, ai, consegui uma mariposa, mariposa, mariposa. Ai, gente, até deu calor aqui. Eu, ai, Jujuba Danica. Uh oh, uh, yeah. Uhul, rato, que rato bonito, viu? Olha, linda, maravilhosa, afi, não gostei de você, não, linda, maravilhosa, ovinho, afi, ovinho lindinho, por favor, uh, não, o, li, ovo lindinho, por favor. Thank you, por favor, por favor, não vinha, eu te imploro. Sim, já tô vendo. Caramba, aparece mais um mouse. Mouse. Pff. Vamos! Gente do céu! Pera que tá dando ruim! Ah. Tá bom! Por favor, please. ai ai reforçado nunca vi isso daqui não até vi, até aquele Daniel meu filho reforçado lobo lobo lobo, lobo. as miradas daquela lá consegui é um panda que fofinho gente ta ta ta de novo af ah, não ta ta ta ta da da da damba Ah, fiz só vezes básico eu ei dudu bananaica dudu uh -huh. bananaica dudu bananaica dudu banana nha! bananaica <Beijo> dudu <Dustes> <risos> Que eu vou parar de mim, Nick Meu, o Nick vem toda hora Ah, é porque ele quer um abaixo, né Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui Lindo Peraí, lindo, agora Não, peraí E vamos dar sorte, vai dar sorte, bolha Boa Ai, gente, peraí Deixa eu ter que subir lá na ilha Aquela ilha lá que eu acho que eu vou passar Ai, ai, ai, ai, ai, cadê o trampolim? Tá pulindo, Engasguei com o ar, trampolim. Engasguei com o ar. Nengaranganana. Suba! Peraí. Aqui, consegui ali perto daquele cometa. Ali, ó, que eu cheguei, ó. É muito bonito lá em cima. Revergada, ah! peraí. Eu já, já chego lá. Eu estou aí na cara. Foi mentira, gente. Nunca deu uma sorte assim, né? Na verdade, já dei, porque eu sou muito sortuda, viu? Oi, gente, estamos. É aqui que eu cheguei. Viu? É aqui que eu cheguei. Aqui que eu cheguei. Peraí que tem um rubete aqui, peraí. Ah, deixa eu ver o que, que dá pra me comprar. Dá pra me comprar esse aquático. É peraí, que? Cês Peraí, deixa eu vender. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, é muito que vende? Acho, gente. Ah, peraí. Tadadá. Ai, gente, que porco mais feio do caramba. Aff. Gente, um ninho de lava. Aff. Gente, eu tô ficando revoltado. Só venha esse pedido, viu? Ai, gente, vou. Ai, será Quanto que é um? Ai, não tenho nem dinheiro pra comprar um. Vou continuar isso aqui, que eu fico na. Olha. Gente, por favor, não venha mais esse viado. Ah, agora é comum Olha, já tô chegando naquele cometa Cometa Por o bom, por bom O que é isso? Eu, eu fiquei subindo toda hora Não, tá tirando. Ah, Mas então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu estou com dois aclinhos lindos, maravilhosa mas então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado gente. Então me, me segue no Roblox É por favor gente Que eu não tenho ideia para o vídeo não Gente não tem nem ideia Não tem ideia para o vídeo Por favor comenta Porque eu não tenho ideia para vídeo Mas então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado gente. É, se inscreve no canal, tá bom? Rumo aos dois mil inscritos, gente, já estamos pertinho. Beijo, tênis do Bananique Virtual Distância. Falou! Me segue no Roblox, entra no meu grupo do Roblox. Beijo, do Virtual Beijo, do Bananique Virtual Instância. Brincadeira, gente, eu vou fazer uma apresentação normal. Nessa final normal. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. espero que vocês gostado gente, Deixa o seu like aí, tá bom? Me segue no Roblox. Entra no meu grupo do Roblox. Beijo, deixa o bananinho que eu tô à distância. Falou. Me segue no Roblox. Entra no meu grupo do Roblox. Beijo, deixa o bananinho que eu à distância. Fá. Fa Peraí. Falou, povinho.